milagre de Hanukkah, como a gente sabe, foi que os Hashmonaim encontraram no Bet HaMikdash uma latinha de óleo que era, estava pura. Os gregos entraram no Bet HaMikdash e purificaram todos os óleos. E quando entraram os Hashmonaim, eles encontraram Pach Shemen, uma latinha de azeite, que eles acenderam a menorar com isso. E durou os oito dias e foi um grande milagre. Se a gente olhar no Tanakh, tem pelo menos mais duas histórias que estão ligadas com a primeira é quando Yacoba vinha, ele fugiu do, do Esau, do seu irmão, e aí ele teve um sonho. Ele sonhou com uma escada que estava na terra, aqui na terra, a, a base dela, mas uma guia Shamaima, mas o topo dessa escada estava lá no Shamaim, e ele viu os anjos e desce, subindo e descendo. Quando ele acordou, diz a Torá do Shá, que ele viu que Hashem estava com ele, que a Hashem havia prometido que ele ia acompanhá-lo. Então ele pegou uma pedra, que ele tinha colocado a cabeça dele em cima dessa pedra, e a Torá fala, Vai Itzok Shemen al-Roshá. E ele jogou azeite nessa pedra, e ele prometeu que quando ele voltasse da casa do Laval, seu futuro sogro, ele ia usar dessa pedra aqui para fazer um monumento. E realmente, quando ele estava voltando, aconteceu um episódio para o que ele estava atravessando um vale junto com a sua família, estava colocando todos os filhos, as esposas do um lado de um vale. E a Torá fala: Veio vater Yaakov levador, veio a Kish em E aí Yaakov avino ficou sozinho, veio haver Kish em Mo. E veio um anjo, que era o anjo do Esav, para poder lutar contra Jacó. Nossos sábios falam: o que, que ele foi fazer do outro lado? Ele esqueceu Pachim Khtanim. Está escrito na Torá, Evater levado, levador, anticrê ela Ele voltou para poder pegar uma latinha de óleo que ele havia esquecido daquele lado. E quando ele ficou sozinho para pegar aquela lata de azeite, veio o Sar, veio o anjo do Esav, que Esav representava o mal, e lutou contra Yakov. Yakov venceu essa guerra. Diz o Midrash, assim está escrito também no livro Daros Doraz do. do Doraj David, do, que ele, ele traz o Maharshal, muito riduz, que ele fala katan nasekh, gabe, matzeva bebet el. Aquela latinha de óleo que ele havia esquecido, em Yaakov não disse o Doraj David, que ele queria levar com ele para aquela pedra que ele tinha escolhido, que essa é a pedra que ele ia fazer um monumento, ele queria jogar óleo, azeite naquela pedra para poder fazer um monumento para agradecer a Shem que ele voltou em paz da casa do Lavar. Então a gente encontra mais um conceito aqui de uma lata de azeite que ela foi usada quando combateu Yaakov, o Saroshel Esav. Quando Yaakov venceu a guerra contra o, o manjo de Esav, ele pegou uma latinha de azeite que ele havia esquecido e ele voltou para pegar uma lata de azeite que com essa lata ele queria fazer um monumento para agradecer a Shem. Então a gente está vendo aqui a Messirut Nefesh, a entrega que teve a cova Ele falou, eu esqueci uma latinha de azeite, que com ela eu quero agradecer a Shem, fazer um monumento, e no que ele voltou para pegar essa latinha de azeite, ele encontrou o Saro e ele lutou contra ele. No Melachim Bet, tem uma história, que tinha uma mulher que ela era esposa de Ovadiah. Ovadiah era um profeta, que naquela época tinha uma mulher ruim chamada Izebel, que ela queria matar todos os profetas de Amisrael, e esse Ovadiah, ele escondeu sem profetas e ele dava pão e água para eles. Ovadiah, ele se colocou em risco e ele protegeu sem profetas. Uma hora acabou o dinheiro, e teve que pegar dinheiro emprestado. Quando ele faleceu, veio o cobrador para a esposa do Ovadiah, e falou, quero meu dinheiro, senão vou pegar teus dois filhos como escravo. Diz o Navi, ela correu para Elixar e falou, ó, oh, o meu marido morreu, e você sabe quanto que ele era temente a Shem, e agora veio aqui o cobrador, ele quer pegar meus dois filhos como escravo, e eu não tenho como pagar. já falou, o que, que você tem na sua casa? Ela falou, tenho um pouquinho de azeite. Vai lá, ela emprestado das suas vizinhas, de todo mundo que está do lado, potes, e você vai pegar um pouquinho de azeite que você tem, vai jogar nesses potes, e vai acontecer um milagre, que um pouquinho aqui de azeite, ele foi jogando em vários e vários e vários, vários vários potes, até que uma hora acabou, ela já não tinha mais nenhum clipe para poder colocar o azeite, e assim o profeta Elixá falou, depois desse milagre, que ele pegou um pouquinho de azeite, e foi jog... ela foi jogando em todos os kadim que ela tinha, em todos os jarros que ela tinha, agora vende esse azeite, e você vai ter muito dinheiro. Então a gente está vendo uma história parecida também, de Hanukkah, que a gente viu que o profeta Elixá deu uma bracha, que um pouquinho de azeite que tinha essa, a esposa de ela colocou em várias e várias garrafas, e vários potes de azeite para poder vender. O que, que tem em comum entre o azeite que Jacob vino foi pegar, e lá ele lutou contra o o que a esposa de Ovadiah, ela também aconteceu um milagre com ela, que ela teve mais azeite para colocar, e o parshemen de Hanukkah, e também a gente sabe que sobrou um pouquinho de azeite de Hanukkah, que com um pouquinho que deu, deu para deu durar oito dias. O que, que tem em comum esses três azeites? De acaba Vino, de Elisha, que ele deu uma bracha, do, do do azeite de Hanukkah. Esse livro do Dorejo da ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala que aqui a gente está vendo três lutas do bem contra o mal. Jacoba Vino, ele lutou contra Saro Shelesavu. E naquele momento, o Sarosha Nessá falou, como você chama? Falou, Yaakov, agora você chama Israel. Você brigou, entre aspas, com Hashem. Quer dizer, é um nome estranho. Nós somos chamados de Israel. Por quê? Porque a gente brigou com Hashem, a gente venceu. O que, que significa brigar com Hashem? É um nome estranho. A gente é chamado de um povo que briga com Deus. Na verdade, é o seguinte. Nós temos um contato diretamente com a Hashem. E a gente tem condições, através da nossa fila de mudar um decreto. É como se Hashem decretou uma coisa, e a gente implora para que ele cancele essa, esse decreto, A Hashem fala, não, a gente implora mais uma vez, a gente implora e Hashem fala, ok, vocês venceram, e eu vou mudar o decreto. A gente que via rola, em aspas, a gente venceu Hashem. Esse é o poder do Yodin, de conseguir mudar uma Magzera, conseguir mudar um decreto ruim. Através da tefilá. E é isso que o Shemen ele representa. Lutar contra estava vara, lutar contra o mal. E a gente venceu. Aqui a gente vê também no profeta, que a mesma coisa, o Wadiah, ele lutou contra o mal de uma mulher chamada Izebel, que ela queria acabar com a Nevoa e a E depois a gente vê a mesma coisa com o Hanukkah, que lá os gregos, eles queriam purificar... Eles queriam usar somente o raciocínio e a beleza física e não acreditarem no espiritual, na alma, do que realmente a gente vai aqui para o mundo para a gente poder melhorar espiritualmente. Então um pouquinho de azeite, que ele afasta muito a escuridão, um pouquinho de luz afasta a escuridão, é quando prevalece o bem contra o mal. Se a é Esav, que ele queria acabar a fisicamente com a Israel, se a é Ezebel, que ela queria acabar com o nosso contato com Deus, Através dos profetas, esses são os gregos que queriam acabar com toda a nossa filosofia de vida, todo o nosso meio de vida, nosso modo de vida, que ele está ligado com as coisas espirituais. Daqui a gente aprende que um pouquinho de azeite, um pouquinho de luz, ele afasta o mal. Ele afasta e nossos inimigos físicos. Ele afasta também Zevel, que era um, um, um inimigo que não quer que a gente tenha contato com a ele também afasta a linha dos gregos que eles acreditavam apenas no corpo, não acreditam na alma, não acreditam em Olam Abã. Que esse azeite desse ano que nos dê força para que Or dore Que essa esse azeite, essa luz de Hanuka nos dê força para que a gente consiga estar mais próximo de Hashem, que a gente consiga ter contato com Hashem e assim a gente vai poder logo logo Ascender a menorar a noventa amigdás, bem-vindo, amém. Conta a Rabarón Levi, palestrante de Arachim em Eretz Israel, que numa de suas viagens para Estados Unidos, ele tinha um motorista yehudi, israelense mas ele afastado da religião, que levava daqui para lá, para uma palestra, para outra, para o hotel de final de semana, onde transmitiam conceitos de Torá para pessoas afastadas, etc. Em uma das viagens, este motorista chega para o Rav e diz o seguinte, eu nunca pedi nada de você, eu preciso de um favor. Eu, não sou religioso, porém, eu tinha umas linhas vermelhas que não passam, que não ultrapassam. Que não se passa, não se ultrapassa. E eu quero que meus filhos casem com judeus e meus netos sejam judeus. Eu já perguntei aqui, que tem a ver com isso, e meu filho está namorando uma menina no judia. E eu quero que você vá e fale com ele. O Rav disse para ele, olha. Qualquer advogado, por mais grande que seja, não entra e não assume um caso, nem por dinheiro, nem por muito dinheiro, quando ele sabe que o caso está perdido. O caso está perdido. O que eu posso fazer? Contra o amor, não tem nada. E o pai disse, eu não pedi para você ter sucesso e convencer-lo. Eu pedi para você ir falar com ele. Faça a sua parte. Pode fazer esse favor para mim? Pergunta a este motorista. Ou não? O disse disse, posso. E assim ele foi lá, quando ele abre a sala onde está o menino, o jovem, o jovem já ataca ele e diz, eu sei para que você veio. E eu sei também quem te mandou. Mas eu estou aqui. Porque eu quero que você fale uma coisa que é superior e mais forte que o amor. E se você encontrar alguma coisa que é mais forte que o amor, eu posso te ouvir. Se você não tem alguma coisa que é mais forte que o amor, então pode ir embora. O Rav olhou para ele, eu estou encurtando para não me prolongar, diz para ele o seguinte. Eu vou continuar seu raciocínio. Não existe mais que o amor. Amor encurta distâncias. O amor junta ideologias diferentes. O amor quebra as barreiras, inclusive, da língua e da, dos intelectos diferentes e dos caracteres das pessoas. Mais, diz o Raf. Você vai concordar comigo que tem diferentes níveis de amor. Não é a mesma coisa um amor entre homem e mulher do que um, os pais em relação a seus filhos. Uma mãe, se tem que salvar de um incêndio um filho ou seu marido, que ela vai fazer primeiro? Vai saber o filho. Então você concorda comigo, eu concordo com você. Não tem mais forte que o amor. Mas dentro do amor também existem níveis. O amor de pai em relação ao filho é mais forte que homem e mulher. E continua o Rav falando. Na Hungria, véspera do holocausto, tinha um Rav chamado Rav Tzvi Hirsch Maislisch. E no verão de 1944, eles são levados, todos os judeus da Hungria foram sendo levados para Auschwitz, para os campos de concentração. E o Rav já percebeu em seguida, quando chegaram lá, qual era o destino de todos. E ele fez uma promessa. E disse para Hashem assim, se você, Hashem, me salvar deste inferno, eu vou me esforçar y reunir todas las responsas de los de Hungría y hacer de esto un libro y un se salvó y cumplió su promesa en el año 1956 él mandó imprimir un libro llamado Shud Mecaché Hashem en los Estados Unidos fue impreso mas o que nos interessa é o que está escrito na introdução do livro. E na introdução do livro, o Rav cita as perguntas que as pessoas tinham durante o Holocausto, lá no campo de concentração. E quando você pensar e dizer, olha, mas que pergunta pode ter? Se pode fazer Shabbat? Se tem que vestir firim? Se pode comer taref? Isso não é pergunta. Claro que pode, pois a Torá... Permite transgredir-la, não permite. obriga a transgredir-la para a pessoa não morrer. Então diz o, -o Rabarón Leveu por curioso, eu fui lá e abriu o livro. Quais são as perguntas que as pessoas tinham dentro dos campos de concentração? E ele diz que era Ere Véspera de rosa Xaná de 1944 no campo de concentração, os alemães juntaram 1.400 crianças vésperas de para serem executadas no segundo dia de Roshaná. E colocaram guardas em volta, e os guardas eram iudim. Os guardas eram iudim, mas não podia faltar uma criança. Se faltasse uma criança, eles iam morrer no lugar. Muitos pais, conta o RAV, foram, sobornaram os guardas de UDIM para devolverem as crianças e esses guardas pegavam outras crianças no lugar, pois com alemães não tem erro na contagem. É 100.400 e 1.400. E conta o RAV, chegou um UDI simples para mim e perguntou o seguinte. Rav, eu quero perguntar uma lemaase. Meu filho, o único que sobrou, está lá dentro. E eu tenho como sobornar o guarda para tirar meu filho. Mas eu sei também que se eu vou salvar meu filho, eles vão pegar outro filho, Yudim. E minha pergunta, a Halema é permitido fazer isso pela Torá ou não? Paramos na pergunta. Quem? Com sua capacidade de normal... Com esse amor que um pai tem em relação ao filho, vai perguntar. Para quem? Só a é fato de lhe perguntar. Quem você vai perguntar? Vai, salva seu filho, você tem condições. E para quem você vai perguntar? Para um racham? Ha para um rav? E que ele está fazendo? O que ele fez a vida anterior? só estudou Torá. Essa Torá que hoje, cadê Hashem? Está no meio do campo de concentração? ribonos E o Rav diz que quando ouviu a pergunta começou a chorar, abraçou ele e começou a chorar, chorar, chorar. Diz para ele, não posso te responder essa pergunta. Eu não tenho livros. Esta é uma pergunta que quando existia o Sanedrín em Yerushalayim, em dinére Fashot, como eu vou te responder essa pergunta? De repente o Rav solta, perdão, esta pessoa que veio a perguntar para o Raf, solta o Rav e diz para ele, Olha nos olhos De seu silêncio eu entendo que é proibido. Pois se seria permitido você ir falar mutar, é permitido. E se você, senhor Ráv, não fala mutar, quer dizer que é que proibido? Que dizer que é proibido? Eu não vou salvar meu filho. E diz o Rav que este homem passou o dia inteiro rezando para Shem que de forças para ele para conseguir vencer esse instinto normal que cada pai tem razão relação seu filho e não salvá-lo pois a Torá proíbe. de trocar um por outro. E conclui o Rav dizendo que suas cinzas Sejam como as cinzas de que também foi a queda de Itzhak em Rosh E o Rav disse para este jovem. Você está vendo? Que você concordou comigo que não existe um amor mais forte que pai em relação aos filhos. E aqui os pais fecham seus ouvidos e não salvam seu filho. Por causa de uma coisa que é maior a isso. Então, pelo menos, antes de você dar esse passo ao lado, antes de você se assimilar e deixar desistir para o povo de Israel, vá e questiona o assunto. que provocou este, eu disse, um episódio, diz o um de muitos e muitos e muitos que tem na história. Um episódio recente de 80 anos atrás, mas tem muitos na história aí que provoca a Israel Se apega a Torá de o jeito. Que na escada de valores é mais que todo e qualquer coisa. Inclusive de amor, razão, pai e seus filhos. Meus caros amigos. Nem sempre a Israel esteve... Shomer Torah, na sua maioria, em muitas oportunidades, como infelizmente nós temos hoje, a maioria de am Israel não respeita Torah Mitzvot ainda. Porém, vem a festa de Hanukkah e nos ensina. Que também lá na época de Hanukkah, não é o um momento agora explicar o porquê. Os gregos conseguiram convencer a muitos, mitiavnim. Muitos de Amisrael Israel eram herenistas. Muitos, nos, eu não sei quanto era a porcentagem, não está escrito quanta porcentaje, porcentagem. Se era a maioria ou não, mas eram muitos. E queriam, já estavam se assimilando com os gregos. Vem o milagre de Hanukkah e nos ensina que tem este puñado de macabim, este puñado de pessoas que são fiéis a Kadosh Baruj Hu antes de qualquer circunstância, não importa circunstancia circunstância. Lomes, chaneus, decretos que tenha, eles estão grudados com a Kadosh Baruj grudados com a Torá. Não importa o que falem deles, não importa o que vosotros outros achem. Eles sabem que estão no caminho certo e eles vão prevalecer. Pois dos helenistas não sobrou ninguém. Pode ser que foi mudando o nome com o tempo. Mas aqueles yudim que entregaram a sua vida em honra a Kadosh Baruchu e eles lutaram e fizeram hoje comemoramos o milagre de Hanukkah. Então, nos dias de Hanukkah, a gente tem que refletir sobre esse ponto. ¿Por qué ese apego a Torah y mitzvot tan fuerte y mesmo después de tantos años de diáspora? Feliz Hanukkah a todos. Festa de Hanukkah. El Talmud nos pregunta, ¿mai Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? O comentarista Rashi no Talmud explica sobre que milagre foi fixado a festa de Hanukkah. E o Talmud relata que quando teve a guerra e os judeus venceram a, grega, a guerra com os gregos e eles reconquistaram o templo e aí só tinha azeite, um pote para acender para um dia. E o milagre foi, como que é conhecido, que de um dia foi para oito dias, que isso era o tempo que demorava para produzir novo óleo. E isso foi o um milagre de oito dias. Interessante que o Talmud conta como que teve uma guerra e vencemos a guerra. E aí reinauguraram o templo, que isso aqui é Hanukkah, que vem da linguagem de Hinuch, de educar, reeducaram o templo. Só que a pergunta é por que não tem ênfase sobre isso que a gente venceu a guerra. Porque isso também era um milagre. Como que a gente cita na Reza, na Amidá, tem o um trecho de Bimei Matetial, Alanesim. Então lá a gente fala que eram poucos contra muitos. Fracos contra fortes. Então isso é um milagre, mas o Talmud não faz disso uma ênfase. Tanto assim que também a palavra Hanukkah, que são cinco letras... Uma das ideias que tem Hanuka Hanukkah é, dividindo a palavra em duas, Hanu, descansaram, Hafei. Hafei é o 25 quinto dia, que é o primeiro dia de Hanukkah, o 25 quinto dia de Kislev. Quer dizer, a guerra terminou no dia 24, e aí eles descansaram no dia 25. Mas tudo ênfase é mais no acendimento dos oito dias de Hanukkah da vela, ou do azeite. E por que não tanto a guerra? E a explicação é que também isso está no nome, como no Brasil, eles chamam isso a festa das luzes. Tinha dois assuntos em Hanukkah. Tinha a guerra, que era física, e vencemos. Mas depois tem a ideia do pote de azeite. Tinha muitos potes lá, mas todos estavam impuros, até que acharam um que estava carimbado, que estava selado, que sabiam que isso é puro. Então aqui tinha uma guerra contra a pureza do povo judeu, que isso, aliás, também se explica que a diferença entre as duas festas rabínicas que tem, Hanukkah e Purim, Purim é mais uma um vencimento físico e material, queriam destruir, eliminar executar todos os, os judeus em um dia só e foi e o Nápico transformaram. E por isso que Purim a gente festeja realmente com uma refeição, porque é uma festa física também, um grande em fazer nisto. Mas em Hanukkah o principal é realmente isto que achamos um pote de azeite puro, que isso mostra que aqui, tá certo que teve uma guerra. E vencemos. É forte. E a gente menciona isso na reza. Mas o que é mais conhecido e que as pessoas celebram é realmente o acendimento do pote de azeite. Que isso vem para lembrar que Deus nos trouxe a pureza, deixou a pureza no povo judeu. E isso também a gente enfatiza na reza. No trecho que a gente fala que os goim queriam la shkiham Eles queriam que a gente esqueça que isso é a Torá de Deus. E eles queriam o viram Eles queriam que a gente transgresse, transgride a vontade de Deus, mas qual? Os decretos, A gente sabe que tem nas categorias de mitzvot três tipos. Tem aquelas mishpatim que são racionais, que entendemos, que até se Deus nós não ia ordenar, íamos aprender dos animais. Não roubar, não matar, respeitar os pais. Coisas que a lógica diz. Depois tem aquelas mitzvot que são testemunhas. Por exemplo, comer matzot em Pesach. Não faz sentido, mas depois que nós explicam que já que quando a gente saiu do Egito, a gente comeu esse pão, então hoje a gente testemunha e a gente come também a matzá. Depois tem a mesma coisa em Shabbat que não faz sentido descansar no sétimo dia, mas quando nós explicam que quando Deus criou o mundo, Ele criou em seis dias e descansou no sétimo. Então a gente, cumprindo o Shabat a gente testemunha. Mas depois tem aquele terceiro tipo de mitzvot, que é dogmas, decreto, a vaca vermelha. Isso que Deus ordenou não tem nenhuma lógica e nós cumprimos. E qual que era a guerra espiritual que eles tinham contra nós? Não está escrito que eles queriam que a gente esquece da Torá. Eles concordavam, podem estudar a Torá. Mas esqueça que isso é Torá de Deus, Torá Terra. A mesma coisa, quer cumprir as mitzvot, que faz sentido, faz. Mas aquelas dogmas, isso eles queriam tirar da gente. Que isso é a beleza do povo judaico. Que, claro, é um povo do livro. A gente estuda, mas a gente também está ligado com o infinito, com Deus. A Torá é muito importante de estudar. Mas também é importante de saber que essa Torá é Torá Divina. E a mesma coisa, o cumprimento das mitzvot, fazer isso porque mesmo que eu entendo, eu vou fazer na hora da H, quando eu faço, eu faço porque isso é a vontade divina. E a guerra deles era uma guerra espiritual em Hanukkah. Eles queriam que a gente não tenha essa pureza, essa santidade natural. E isso é a festa de Hanukkah, e por isso que a gente festeja acendendo o pote de azeite, relembrando que achamos um pote que Deus deixou, por um milagre, um pote puro. Porque na verdade está escrito que se não iam encontrar, se só tem impuros, como se falar se não tem jeito, poderiam acender com impuro porque não tem outra maneira. Mas Deus queria mostrar que não. O principal é focar na pureza, na santidade. E isso é a beleza do judaísmo, que isso é a festa de Hanukkah, demonstrando que a pureza e a santidade isso se encontra até hoje, por isso que estamos aqui até hoje, se lembrando a festa de Hanukkah. Hanukkah Sameach. Shalom a todos. Estamos antes da festa de Hanukkah. Sabemos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 Só que, afinal, o que é luz? Na Torá, a gente explica que luz é sabedoria. Luz significa chormá. Se a gente pesquisar no Google, sabedoria, saber, nas fotos do Google vai aparecer aquela lâmpada assim que ilumina. Então, a, a luz, o, o iluminar está tá conectado com saber, com sabedoria. É interessante também que na Europa... Existia um movimento iluminista, sim, que foi um movimento que modernizou as coisas, racionalizou as coisas. Então a gente vê como também na Europa usaram a palavra luz, sim, no movimento iluminista, que queria acelerar a razão, a sabedoria, o conhecimento. Interessante então que em Hanukkah, como a gente é iluminado pela Hanukiá e a luz, sim, é, ela ela ilumina sim o fogo é o fogo ele ilumina a gente tem que refletir um pouco sobre a sabedoria sobre o conhecimento e eu acho que um dos maiores desafios da nossa geração é saber nosso propósito de vida saber nossa nossa missão nosso objetivo mahani mahayai quem sou eu o que sou eu e o que é minha vida o que eu estou fazendo aqui o que todos nós estamos fazendo aqui então vale a pena aproveitar Hanukkah com as luzes da Chanukah, a gente pensar, refletir um pouco sobre nosso propósito de vida. É interessante também que a mitzvah de acender a Chanukah é no finalzinho do dia, quase começando a noite. Em outras palavras, as luzes de Hanukkah, elas vêm para iluminar nossa noite, os momentos escuros, os momentos desafiadores. É interessante também que mais ou menos 250 anos depois da história de Hanukkah, que ocorreu na época do segundo templo, o segundo Betamigdash, 250 anos depois, mais ou menos, veio o Império Romano e destruiu o segundo Betamigdash. E a gente foi por uma diáspora bem longa, sim, bem, bem longa. E é interessante que é, o templo foi destruído. A menorá, sim, é, na qual ocorreu o milagre de Hanukkah no templo, ela não está com a gente agora, nesse momento, sim, porque a gente está sem o Betamigdá, sem o templo, mas é interessante que até hoje, na casa de cada Yehudi, Yehudi, de cada família e família, tem a Hanukkah acesa nessa festa maravilhosa. Em outras palavras, o milagre de Hanukkah, as luzes da Hanukkah acompanham a gente, nos iluminando, nos trazendo sabedoria, conhecimento, propósito, até... Os dias de hoje. Uma mensagem também interessante é entender que a Torá, ela não é uma, mais uma sabedoria. A Torá não é mais uma cultura, como os gregos, com todo respeito, sim, tentaram fazer. No começo, os gregos, eles chegaram com muito respeito, muita admiração pelo povo de Israel. Falando pra gente praticamente, vocês são filósofos, sim? Só que a gente não é filósofo. A gente ama Israel, a gente tem Torá, a Torá sem dúvida é uma sabedoria, mas não é uma qualquer sabedoria que o ser humano inventou, que o ser humano pensou e refletiu, e sim a palavra de Hashem, a palavra de Deus, que Ele revelou para a gente no Monte Sinai. A gente viu Deus falando com a gente, então com todo o respeito aos gregos, que eles vieram com muito respeito, com muita admiração para a gente, só que a resposta que a gente deu para eles em Hanukkah é que a gente tem uma filosofia, a gente tem uma cultura. A gente é uma sabedoria, mas é uma sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria que vem de Hashem. Hanukkah Sameach para todos.